Estou na campanha com Wagner Balheiro, nosso candidato a prefeito, que fez o bilhete único, foi secretário de transporte. E com a Wanda, nossa vice-prefeita, que tem um trabalho enorme com as mulheres, foi da Secretaria de Mulheres, trabalho com a Fundais, então ela tem uma experiência muito grande com jovens. E eu, né, sou candidata à reeleição, e meu número é 13.500. 13.500 é meu voto certo, para nossa vida melhorar.